Bem, meu nome é Ernesto Reis, sou CEO da Yotte Água Termal, e nós estamos aqui na Reis Barbershop hoje fazendo um teste. Bastante gente me falou a respeito de fazer a barba usando a água termal e hoje eu vim testar, não tinha feito isso ainda. E conta pra gente o que, que você achou de fazer a, a barba como profissional assim usando a água termal. Então galera, eu achei o seguinte, né? O, o produto dele, além de deixar a pele mais sequinha, mais macia, né? No caso, quando eu vim deslizando a lâmina, a lâmina desceu bem mais fácil, com facilidade, sem machucar, sem deixar vermelhidão. por isso que eu achei, achei bem diferente. Além do que, a água terbal por ter zinco, ela hidrata mais, ela ajuda a estimular a produção de colágeno e de elastina e evita, né, que você... Ela é bactericida, né, evita de qualquer tipo de problema relacionado a bactérias, então ajuda bastante. E o estava falando para mim também que você usou na tatuagem, é isso? recentemente essa tatuagem aqui, né? E eu usei durante 7 dias, achei que a cicatrização foi muito boa também. Eu achei que foi melhor do que a pomada, até. Normalmente leva quanto tempo para cicatrizar quando ah, você usa a sua pomada? Geralmente uns 14, 15 dias. Em 7 dias cicatrizou. Isso. Isso. Aí é uma oportunidade para os estudos de tatuagem, usar água termal além de hidratar tratar melhor a pele do teu do teu cliente e ainda ajuda no processo de cicatrização ainda da tatuagem valeu, valeu. obrigado